estamos por Peniche, a Lucília lhe uma francinha, então nós viemos aqui à Mega Tosta Muito aqui não, faz, é muito é porque estava a dizer que sim Ei, não. aí não aqui não diz que, coisa? Não diz que coisa? é coisa Francinha diz não sei mas estava a dizer que fazia na internet estava a dizer que sim francesinha <risos> <Concidas, risos> não francesinha sim sim sim Pois okay. não estava aqui nada, na internet estava a assim, está ali. Aí, tá. Ah, se gostas visões veja lá. Se vê. Vai... visões? Ah, está aqui, Francinha Mix, Francinha do Mar, Francinha Mega. tem é um cuidado delas? De é uma que é, batata frita. Senta aí. Ok. Então, obrigado. Bem, não sei. Está obrigado. Venham almoçar aí? Vem aqui. aqui, Tanto sim. O que é que foi? <risos> é não te agrada as tostas? é A Luciana ainda está muito convencida. Isto é bom, é Mega tosta. Tostas gigantes. Temos aqui várias tostas. Isso é tosta, tostas individuais, e depois temos aqui pizzas, hambúrgueres, combinados, Santos, comida mexicana, menu infantil vamos lá. Então, nós pedimos a francinha especial, a francinha mix e francinha do mar Ok? Especial, mix e mar e depois as batatas fritas vêm à parte que está para aqui alguns. 12 batatas fritas, 2,5 euros. E meio. As 3 francinhas, mais as 12 batatas fritas, 2,5 euros. E meio, mais os dois filmes, duas colas e um ST Uma eternidade depois. Esta é especial. Aquela é mix. E aquela é do mar. Já a ver. Aqui estão as batatas fritas. dois, três, quatro, quatro, para ver como é que eu vou falar? ouvir, eu quero que eu quero falar? O que de que eu quero falar? O que eu tô falar? O que eu I think that's what I'm talking about. I think that's what I'm talking about. I think that's what about. Agora não tem devagar. Na de a não é Estava pensando, em deixar ali. ali. Vale. Ah, não caiu. Oh. Então Lucila o que é que achaste? De a 10 quanto é que davas? 20 20? E tu Kevin? 2 a 10 quanto é que davas? 9 ah. 9? <risos> Eu dava 7 Pronto E foi assim a nossa refeição 10, é, 9 e 7 A classificação nossa